casa. Mano, está muito está mal o meu mouse, cara. Ai, não. que burro, tá zero pra ele. Está muito malo, de controle. Manito, não, para. Opa, não, sai daqui. Nossa, está muito ruim, cara. Meu Deus sofrimento, cara, que eu tô aqui pra matar esses caras. Aí, já foi um. Opa. Opa. Morre! Aí. Ó. <risos> oh. oh. um que é isso? Epa. Não, forasteiro não, cara. Não tem forasteiro nenhum, não. Eu tenho medo. Não tem. Não tem. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eita porra. Venha. Venha. Não. Passa pela bomba, animal. A... E... Ari, o cego, men! A bomba. Tu tem que passar na bomba, seu doente. Passa na bomba. Meu Deus, que zumbi burro. Eu fiquei do ladinho da bomba para ele passar pela bomba. E ele não passa pela porra da bomba. Esquiva do tiro ainda, mano. Lazarento. Rapaz, não acredito que ele desviou. Por isso o cara tá rodando. O cara roda. O cara dá desgraça. Mas o Rogério falou com um cara da sua imaginação. Como assim? Meu Deus. Epa. Ah. Ih, não dá pra bater. Nazarento! Nazarento! Que isso, mano? Os caras me, me mataram, velho. É foda ser pobre, né? Isso é pior do que viver no inferno. Tudo isso tem que acabar de uma vez. Que... Mas que seja logo, porque eu já não aguento mais. Opa! Eu vi, eu vi você! Ah, moleque, você quer me assustar? É ah, isso? Vai, vai, vai! Aí, vai. moleque, se fodeu, trouxa! Olha o alarme! Olha o alarme ali, cara! Aí, Marco, o efeito da droga tá passando! Eu tô sumindo a minha imaginação! Eu louco! Vai me deixar, cara? Você vai me deixar, cara? Ó. Oh. Porgemos oh, uma erva. Não! Meu Deus! Sim, pois eu sou um deus entediado no universo e fui dormir, criou o um mundo com minha imaginação, pois eu me sentia muito só. Não, cara, a minha presença me basta. Homem do céu, o que é que eu faço aqui, cara? Eles me pegaram. Eles me viram, ó. Meu Deus, cara. Não, não, não, não, não, não, não. Deixa eu passar, deixa eu passar, tô passando, tô passando, passei. De trás de mim não, cara. Fudeu. Eu criei um fiel seguidor, um fiel seguidor que me ama e é apaixonado por mim, cara. Fudeu. Bosta. Ele vai me matar, impostor Impostor, ele vai me matar Ou seja Eu só vou subir aqui ah, Cogemos lá, escopeta Tá, vou coger essa bosta aqui também Mano Socorro, socorro, cara Socorro, socorro Vai embora, vai embora Que, que é isso, mano, os caras já subiu aqui Impostor, os caras já subiu aqui, velho! Corre! Precisamos fugir agora! Caralho! Eu tô na bosta, homem. Fudeu, cara. Meu Deus, você tá sumindo de novo, cara. Não suma. Tá capar o quê, cara? Os caras vão me descer a motosserra aqui, homem. Olha só o bicho vindo ali, velho. Porra! E agora, impostor? Ó oh, o bicho vindo. Caralho, pega essa apunhetona aqui, velho. Bora lá. Pode vir, pode vir. Venha, venha. Venha, corno. Venha, corno. Venha. Pode vir. Atira! Desgraceda! Meu Deus, cara. Que agonia. Cacete, velho. Mano, já peguei a 12, Já tô metendo isso aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui, ó. Vai, vai, vai, vai, vai. Não, velho, eu vou ser acertado, vou ser acertado, cara, vou ser acertado. F, F, F, F, não fui. Caralho. Bora, impostor, bora, impostor. Mete bala nos caras, impostor. Mete bala nos caras, impostor. Deixa juntar mais, pode vir. Isso, boa. Mano, eu vou recarregar. Recarrega meu filho, recarrega meu filho. Não! O maluco me meteu uma forçada, velho. Ainda bem que eu tava esperto. Lá vem o Lá vai outra granada. Ó, lá vem, outro... lá vem outro martelo, homem. Meu Deus, agora eu tomei. Agora eu vou tomar. Aí, soca. Morreu? Morre! De trás de mim? De trás de mim não. Não tem, não tem, não tem de trás de mim. Mentira. Aí, caralho. Homem do céu. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo, homem. Meu Deus, os bichos não morrem. Não tem ninguém atrás de mim, não, cara. Não tem ninguém atrás de mim. Ai, acabou. Acabou, cara. Impostou o que eu faço. Impostou. Impostou. Acabou, impostou. Impostou. Acabou a bala. Não tem um tempo onde correr aqui não, homem. Aqui é, é Resident 4. Ai. Não. Hum. Meu Deus, homem. Acabou. Fudeu, homem. Fudeu. Toma. Toma. Tome. Tome. Morre aí. Uh! Meu Deus, eu nunca tranquei meu cu nesse jogo desse jeito assim, velho. Caralho! Ganhei, fi. Que triste o que é, pior. O cara é monstro!